Oi gente, meu nome é Morgana e eu vou fazer uma taça bombom de morango fit. Essa sobremesa é muito simples e deliciosa, então eu vou começar pelo leite condensado fit. Para essa receita eu vou precisar de Imuno Whey, Vegan Delight e água quente. Então a gente vai começar colocando 100 ml de água quente, dois escopes de Imuno -way de baunilha, o Imuno -way melhora a imunidade e tem ação antioxidante. 4 colheres de sopa de Vegan Delight. O Vegan Delight é o nosso leite de coco em pó, rico em vitaminas e minerais. Agora é só bater. O próximo passo é derreter duas barrinhas de Chocolift. O Chocolift é o nosso chocolate sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Agora eu vou levar no microondas de 15 em 15 segundos até o Chocolift derreter. E agora eu vou picar o morango para montar a nossa taça. Aqui eu vou usar quatro morangos para cada taça. Tá pronto! Agora é só deixar na geladeira em média de uma hora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um like e ative o sininho.